Temos Instagram, o Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular, vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer, então, o nosso vestido Joaninha? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer o nosso vestido Joaninha. A gente tá usando tricoline aqui, tá? A gente vai usar dois velcros também. E vai usar botãozinhos... Para enfeitar a peça, você pode estar tá usando outros botãozinhos, tá? Vou usar esse aqui de florzinha para enfeitar a peça, tá? Peça rápida fácil de fazer, tá? Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes. Aqui eu tô usando o poá vermelho com preto e o preto de forro, tá? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrado. A gola quatro vezes no preto, tá? Essa parte de cima aqui no vermelho. O forro vou fazer no preto, uma vez dobrado, e essa parte de baixo aqui, uma vez dobrada no preto, tá? Então, bora lá, vamos começar a fazer a nossa peça. Vamos pegar esse molde aqui da asa da nossa joaninha. Vamos passar uma costura aqui por tudo, só deixar aqui em cima pra gente tá virando a nossa peça, Tá? Com esse aqui dar a nossa fé. Então, ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, pra gente dar uma leve franzida, tá? Então o que vai fazer aqui? Do mesmo tamanho, uma da outra aqui. Ficou assim em reserva. Vamos pegar as nossas golas. Também Fazer pique uma coisa com o outro despontar. Pegar um outro aqui, passar Ficou assim, reserva também. Vamos pegar as nossas costas, parte de baixo aqui. O corpo, parte de baixo, né? Vamos pegar as nossas asas. Um pique aqui no meio, tá, gente? Vocês que me seguem aí sabem que eu gosto de trabalhar com um pique. Com essa parte reta aqui, tá, gente? Essa parte reta aqui. Mesma distância aqui, tá? Parte reta sempre e vamos pegar aqui. Ficou assim, reserva um pouquinho ali. Vamos pegar a nossa parte da frente, fazendo um pique aqui, outro aqui embaixo. Vamos pegar a nossa gola. Vamos pregar aqui, tá? Aqui no meio. Vamos pregar aqui. assim, vamos aproveitar e pregar os nossos botões aqui, tá? Ficou assim. Agora, vamos pegar a parte de baixo aqui, a tá? parte de baixo. E a nossa bola que a gente terminou, pique aqui, pique com pique aqui. A parte de cima e a parte de baixo. E vamos juntar aqui as duas peças. four Lembrando de colocar a asa pra dentro aqui, pra nós não pregar a asa junto, tá? Então, a gente vai deixar um pedaço aqui pra gente virar a pele. E vamos pregar no... Piques. Vamos tirar os alfinetes e virar a peça. vai passar por esse ponto por tudo e fechar essa parte aqui que ficou para fechar, ok? Vamos colocar nosso belco. do lado. assim a nossa peça. Pessoal. Ficou a nossa peça. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amei meu resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso.